O Bom. Bom? Tudo bem. Eu trouxe uma visita pro senhor. Tem ah. alguém aí? Tem. Aí ah, só desce aí que você vai encontrar. Espera um pouquinho, você vai encontrar o pessoal. Ah. Aí, tá vindo aqui, doutor. Ah, você vai falar assim. Esse eu conheço. Aqui é o Desceu o, Lívio o, Lívio. o, Lívio. Ué, sim, o que? Toninho de Chiconeca. Ô oh, Beleza, que prazer. Que satisfação Toninho vir me visitar é... aqui. Oh, Moraes, o mais conhecido. mais é conhecido por Moraes. Mas na nossa época era Toninho, né? É, Toninho. Toninho. Depois que eu fui no... pra rádio aqui ficou Moraes. Que bom. Eu olhei é. é sempre para aqui. Aí é, ele me falou. Nós é. do pop também dá muita notícia a sua. É. Ele sempre viu aqui, agora faz tempo que não vê O, o Cid é que tinha contato toda semana. É. Infelizmente partiu também, né? É, partiu. Dois irmãos num é, ano só. Poucos meses, né? Poucos é dois. distante um do outro, um mês. Um mês, dez dias, parece. A gente sente falta é. dos que faleceram. É. Deus deixou assim, mas... É. Que falta que faz, né? Quando vai... Completando a família da gente, que nós era nove e agora... A gente não percebe, um mas faz muita falta. Faz. Assim, três irmãos antes, 15, antes, 9, antes de acontecer, a gente não percebe. É. Hoje está Jair, você e a Julinha. É, e a Júlia. É. A Júlia está espertinha, agora Jair já está com 88 anos. 88? É, é. Magrinho, gordinho eu... <risos> E o seu livro está com quantos anos? Eu já tenho aí 94 é. para 95. Mas essa foi 87. 87? É. Mas é tudo o tempo. Nós não achava bom, mas era muito bom aquele tempo nosso. né? É, mas... é, é interessante, ah. né? Ah, é acreditado. A gente era feliz e não sabia. Eu sabia. <risos> que bom que é, era é lá o Pozo Arte. Exato. É. Nossa, mas. A gente sente o deles. Se é uma noite você perde o sono, ela lembra do passado, né, Toninho? É. Todos conhecidos. É muito lindo. O senhor Lírio. o que era, é, é Eu falei pro Toninho que a árvore do senhor ficou aí, ó. Essa árvore aí, ó. É o. Ronaldo. Ah. Oh. Gosta de, de. Uma árvore. Foi plantada por, por administração do Fábio Pinheiro, foi o Fábio né, a árvore mais velha da, da cidade de Cristais. Aí. O, o Solívio é uma relíquia aqui, ô, doutor, porque além dele estar tá com essa idade bonita, ele está com a cabeça boa e conta a história de, de Cristais. Ele sabe tudo de cristais. Então nós estamos fazendo aqui, se Deus quiser, vamos fazer uma calçada diferente, colocar uns bancos novos aqui. Quem sabe vai aparecer um banco da, da cristaleza aqui, eu sou eu Olívio. Sou, eu sou Porque tem um do shopping da construção, que é do chaleira, o outro da, da, da câmara. Mas nós vamos fazer uma calçada bonita e vamos fazer uma placa, uma homenagem aqui, o sou Olívio, levantar um pouco essa calçada e fazer como se fosse um... O, o espaço que essa, essa preservação dessa construção, isso aqui o seu livro tem 50, 60 anos morando aí. Aqui? É. é. Eu. Eu comprei essa casa aqui, no tempo falava. Era quanto? Onde ah, yes. é? 55. Onde é desse? Eu tenho não como ela, deito, deito cedo. Levanta Você tem três filhos, né? Quatro, Quatro. Três cavalos. O Sérgio já aposentou mais velho. É. Depois tem um, o Nivaldo, a Rita. Por né? que eu não vejo a Rita? A Rita mora aqui no parque do Horto. Ah, o marido dela se chama Daniel. O marido dela até é afiliado da Lourdes Prado. Ah, da Ludinha, tá, lembra? É tá na cadeira de roda. Tá vendo Meu, não, eu não falei do eu... Antônio Prado. É. Prado o Sayed. O Saed é. O viário. É, do é. Midiaio. O Saed que tinha um, um comércio aqui, isso? Não, o Saed tinha um comércio e foi assassinado em 43. É. É o... Eu levei o seu livro lá, ele contou essa história lá na em Loco. É, é. lá na esquina, né Tomi? É. é, eu nasci no, no Quarteirão de Cá. Então, o pai dele era empregado lá. É, o papai do... era empregado de Sair. sabe? era quatro ou cinco. A, a, a, sua, a, a sua origem papai. é portuguesa ou como é que é? Ou tu... Italiano da mamãe, né? Italiano, pop. E o, o papai é... Intencionalmente, português, é, sensacionalmente, né? É. barbosa, a, a tá Eu sempre falava bacheira, o urbar... o barinho, o tempo, o urbarinho. Urbarinho, Urbarim, Urbarim também trabalhava lá. Urbarinho também era uma figura lendária. Eu tenho um livro aí, da... Madeira do seu irmão. Ah, Família do... Moraes. Fala, Chico, né? é... oh, oh, agora que você me falou, Francisco não é Moraes. É. O seu nome você pegou por causa do. É, mas o interessante é, que. E ficou. Até o papai recebia a carta Francisco Moraes. Mora... <risos> e que não tinha nada de Moraes, né? Não, ele não tinha nada de Moraes. Era o, o Neca Manel? É, é Neca né, é o apelido por causa é. do, do Neca Bibiano, né? Né? Mas o, apelido, o nome dele é. O nome dele não é Francisco José da Silva. Francisco Chico Neco. É. O Vulca. É isso aí. Ah. o Sr. Olívio, que bom essa história, hein? É. é já trouxemos o doutor Daú aqui, ó. Hoje veio o, o, o homem da Cristalense, né? Fiquei contente do é. doutor morar e visitar aqui. ó e, prazer, é E visitar bom. o Sr. Olívio. Nós somos criados aqui. Um dia eu acho que não é apanhamos café junto, nós não sei. É. Eu, eu contei para ele que pedia banana franca é. e na roça também. Eu peguei pouco é. É, roça, eu, mas eu ia pra ir café, capinar café. Era uma luta a nossa vida de criança. É. Eu falo criança, porque de 10 anos, 15 anos, tinha que trabalhar. É. Não é igual a hoje não, de menor não pode trabalhar. Output de 20 anos em diante e é. o tempo era 10. Seu Sebastião novo. Costa, que era Geracina. É. Né? Seus pais vêm. Sebastião Francisco Costa, é. Geracina. É. Eu não, não lembro o nome dela, o seu nome. A de a dela. Minha, minha mãe era bem morena. Meu pai era claro. Portanto, eu tinha três irmãos lá claro, e os outros mais morando. Vai, é. Voreiro. É é. É isso aí, seu livro. Que coisa boa contar a história do seu Olívio aqui junto com o Dr. Moraes. Hoje ele esteve ali na praça falando um pouco da, da família dele. A família é muito grande, né? Há ah, muito é grande. E, e tem uma história fincada aqui nessa Cristais Paulista. E é, A gente continua. Até morrer e depois que morrer também. <risos> É o Cristalenso. É, né? é o Cristalenso. É. É Tem uma fazendinha ali do lado é, é do asfalto, é. de Jandira. Eu, eu, eu lembro bem que a, a mulher do Moura Matos pediu Jandira. que nunca deveria mudar o nome da fazenda, Fazenda Jandira. Eu não mudei, não. Está sempre Jandira. Está lá, é. Colocou lá a placa Val Rocha quando a empresa foi ah. lá. Aí eu vou escrever a Fazenda Jandira lá, que eu Foi uma compra muito boa, né? essa que você fez de comprar a Fazenda Jandira. O Solívio vai deixar uma fazenda, mas vai deixar uma árvore aqui, a árvore do Solívio Eu pus na cabeça um dia que eu ia comprar as terras daqui da região do Mas. É, é, Acontece o seguinte, uma não comprou um porque a documentação não estava em e outra não... Senhor, é. tá, tem algum lugar que eu consegui comprar mandioca com casca? Você mandioca com casca? É, sem ser descascado. O pessoal está sabe o né? ele, ele quer comprar mandioca com casca? Com casca. Ah, mandioca? É, tem que ir numa chácara aí, covê. O pessoal tá moderno, vai ter mandioca descascada e... Descascada, descascada. É muita mandioca que você precisa? Oi? É muita? Ah, tinha uns dois quilos. Ah, é, é um pé de mandioca. O que está vendendo que aqui? Eu não do... sei quem vende, não. Do Mas... lado, ali na Estação Mugiana tem uma, uma horta lá que... Deve ter. Sábado tinha mandioca. Lá. É, ali do lado da Mugiana. Vai, vai até no, é, na segunda parte e vira direita. a segunda direita é... A gente passa Tá, Obrigado, Aí, ó. Ô, gente, já vou mandar, então. Eu sou livre. Ficou boa a história, viu? Ficou bom. O senhor e, e o doutor Moraes aqui. José Moraes. Aposentou já muito Dr. Antônio Moraes. Antônio Moraes. O do José, não, Antônio. É o doutor, que ótimo, hein? Grande advogado de Franca, né? E Cristalense. Ah, isso eu faço questão. Isso faz questão. <risos> Parabéns, amigo do Solívio. Então, Olívio. quais são as propriedades deles que estão Tudo está. É, Tudo, cristalense. Tudo cristalense. É. Valeu, Sim, seu irmão. Eu vou em Cristal e o Zezinho ficou lá no sítio. De lá, marcado até a hora que eu e o Elé se aqui no sobrado olhando para o lado do sítio desse, que dá uma visão bonita. Ah, é. É. Daqui. Aí, o, o Zezinhos rodavam o, o farol, a rodada da bicicleta, pra, que Você eu digo, através da rua. Da, da da da e clareava de lá e via que o Zezinho ligou farol Lá no o cemitério, ligou o, farol o, lá o papai está sepultado, pra... bem na beirada assim. E, e, e, e Então é o seguinte, se subir no túmulo do papai, de olhar pra lá e ver a fazenda nossa lá, né? Do é. poço Alto e lá. Alto. E a nossa casa mesmo, ver tudo direitinho. Aí então eu brinco, né? O papai, o dia que tiver a minha burricina, ele sobe ali e fica olhando. <risos> o que que eles estão fazendo lá nas minhas terras, né? <risos> dá uma visão, E o Solive consertou a bicicleta deles? Aí tá, A bicicleta pra eles... Né? A bicicletinha. Coisa boa, viu? É. Bicicleta boa. Como meu. que é a marca dela, Solive? Eu não... é essa. B-S-A. B-S-A. -A. -A. A minha era Anza. Anza. É, Anza. H-A-N-S-A. Anza. Ó, oh, gente, foi bom demais. Mais um vídeo aqui com o senhor Olívio contando as história aqui junto com o doutor Antônio Moraes, aqui em Cristais Paulistas. E o Ronaldo, que eu tô. Eu vou sair aqui porque é um momento muito bonito que nós estamos propiciando o Solívio Olívio e o doutor Moraes registrar uma história, uma história de, que Você tem uma, um vigor eu, eu, eu, tão grande. Ter, eu, falar que há muito tempo que eu não vi o Tolkien, porque é. eu não estou em Franca. Meus meninos falam assim, não vai em Franca sozinho mais não. Mas eu estou bem. Mas os dois eles acham assim que de uma hora para a outra pode perder a memória. <risos> e eu não acho o caminho de casa, pô, Você agora. não está pilotando tá? tá avião, o avião é tá perigoso. A avião que é perigoso. É. Então vamos, gente. Calma, Valeu um então. Um grande abraço, Olívia. Foi, Foi muito era... bom. Muito um prazer em revê Um assim Desejo para você também. Saúde. É, mano, e sempre tá? bom. Ela não está bem, não. Está até na cama. Ela é. sofreu... Ela está com, cerca... com, com 82? 82, é. Ela está com um esquecimento muito, muito forte. É isso aí. Ela é sozinha. É. é igualzinho o irmão dela, nada, Antônio Zibe Antônio. Antônio foi o último que morreu, né? Foi. Faz um ano. Né? É. Só tem o, ela. O, né? o senhor lembra do pai dela, né? Lembro, uh, Zé Zacarias Ibi. Esse tinha comércio aqui? Tinha. Dona Zarife e Zé Zacarias é. eles Só resta ela, o tipo é. da família morreram, tudo mais novo. Mais sabe, novo? Tá? De, de 70, o Zé Dibe. Foi do mais novo. O Zé Dibe era casado com a minha madrinha. Aderminda. Adelminda. Delminda. A Delminda. Chamava Adelminda porque é, é, <risos> é, é, é, é, é, é. era a ideia de eu render uma homenagem ao vô, né? Sim. um é, Pop. Então, mas também ficou errado. A Delminda, tem que ser Delminda, né? Delminda eles colocaram. É, é do Registro. A, a igual a Dilma, meu irmão, ficou errado. É. Faz tempo que ela não vem aqui no Cristais, a é Delminde. É, não Acho que anda não pode bem. viajar mais é, sozinha. É. Ela já está com quase 90 anos é, lá, tá. é, é. é, já morreu a Hilda, já morreu a Elza. Só, só ela viu. Ela é a mais a bem, Elisa, né? mais nova, tá viva. A Sueli, tá viva. O Tata morreu também, né, o Daí. O Pedrinho também morreu? Foi de mão, Pedro, o cedo. O Pedrinho também foi novo. É. O que faleceu agora há pouco tempo foi a dona Rosa, com 103 anos. 103 anos, a mãe, Miguelzinho. A mãe do Miguelzinho. A esposa do... Isaías. Isaías. Iza... Marques. Marques. Vamos é. lá, gente. Marque. Sou Olívio é. falou. Obrigado, senhor. e é Foi dois应os. muito bom. Obrigado. Bom Obrigado. Eu sou livre, a carrocinha tá aí, ó. Bonita. A carrocinha tá aí. Aí, ó. Tem alguém que quer comprar ela, ah, aí, mas oh, o preço é alterado demais. Não não. É relíquia. E foi presente que eu ganhei. Também. Não, não tem mais. É... É. é. Enquanto você morrer, faz o que quiser dela, mas ela tem coisa de pedir. A gosta das coisas do nosso tempo, né, doutor? É isso aí. É. Sr. Lívio, valeu então. Obrigado senhor. E eu falei assim, eu quero registrar esse momento, ah, que foi muito foi bonito. Foi bom demais. Foi bom demais, né, Solê? Que, que encontrar os amigos de, da infância, né? É. O pai dele aplicou muita injeção ah, no eu... moreno aqui, dez anos eu tinha. É. Eu tinha que ó, fer... ó, esperar ó, ferver a chaleirinha, né, doutor? É. é. Papai é o é um aplicador Tadinho. de injeção profissional da região. Desinfetar bastante. É. Tinha que. Colocar o álcool ali na é. tapinha é. de baixo. É. E... Agora hoje a cada pessoa que aplicam a injeção tem joias. Joga, joga fora? fora. É. é. Descartável. É descartável. Mas é muito lógico. Um abraço que é Valeu, gente. É. Valeu, Solívio. Um abraço. Não. Que dia que é hoje, Solívio? Hoje. Ah, tá, são João. 16? Né? 16. De junho. Quando foi a procissão, né? De... É de, de enfeita a rua. Corpos Christi. É. Corpus Christi. 2017. Corpus Christi. 2017. É. Nós estamos aqui. 2017.